MESA DE CANTO REDONDA Veja como é fácil e rápido montar a nossa mesa de canto. Antes de mais nada, retire e separe as peças que vieram na caixa do seu produto. Atente-se ao local da montagem para que não risque o tampo da mesa. Desparafuse o metal da parte inferior do tampo da mesa e separe-os. Coloque o parafuso maior, a trava e a arruela dentro de um dos três furos do metal da base. Agora encaixe os pés e rosqueie o parafuso para prendê-los. Faça o mesmo para os outros pés. Agora pegue os parafusos que você tirou no início e parafuse a base no tampo da mesa. Pronto sua mesa está pronta para ser usada.